Ah, não, maconha não. Nintim. Oh. Caraca, mano, a mina é full, maconheiro. Olha. Why um, right now, my favorite. Olha é o que é é. Semana que vem a gente tira seu ban. Por quê? O que aconteceu com ele? Ele é? Pats, muito obrigada pelo sub, viu? Seja bem-vindo. 921 é faixa branca. Ela tem 15 anos. E fuma maconha? O